a mediunidade e os dependentes químicos. Os vícios químicos, sejam em pequena ou grande escala, geram lesões no corpo físico, desde o sistema nervoso até os demais órgãos. Essas lesões agregam-se ao MOB, modelo organizador biológico do espírito, transferindo-se para futuras encarnações. Sabemos que a condição básica para estar perto de alguém é a igualdade nas vibrações. Desprendidos no corpo físico, mantemos muitos de nossos hábitos terrenos. Em função do apego, criamos a dificuldade de nos libertar da energia densa da matéria. Com os vícios, este fato fica bastante claro. Podemos perceber que, junto daqueles que mantêm qualquer espécie de vício, estarão espíritos que, durante a vida física, estiveram ligados ao álcool, fumo ou drogas. O dependente químico com acentuada mediunidade sentirá com mais intensidade a presença de espíritos que vão incentivar o uso do elemento viciador, a fim de terem suas necessidades satisfeitas. Qualquer indivíduo portador de algum vício, ao ser alertado sobre seu grau de mediunidade, deve procurar todos os recursos espirituais, terapêuticos e médicos, para a eliminação do vício e início de sua tarefa no exercício do dom mediúnico. Álcool ou drogas, maconha, cocaína, LSD, crack ou outras drogas mais recentes despertam uma maior expansão de consciência, criando assim brechas no campo vibratório do usuário. Normalmente, os dependentes químicos ou usuários de qualquer vício, mesmo em pequena escala, são reincidentes. isso faz com que tenham a necessidade de reformular-se diante da bondade divina. Assim, a bondade do Pai dota-os da mediunidade, pois desta forma terão maiores subsídios para obter o autocontrole e socorrer aqueles que no passado foram suas vítimas.